Por que não esperar? Por que não sonhar acordado? Por que negar? Eu estou apaixonado. Como é difícil não ter você ao meu lado. Sonhei um dia. Te amei. Desejei teu corpo, teus ciúmes, tua casa. Desejei e procurei carinho. Nada encontrei. Tentei te adorar e falhei. Tentei te beijar. Eu falhei. O sofrimento é a talha com que Deus molda seus melhores filhos.